eu vou fixar alguém com o nome maçã. Entra no grupo do discord que está na descrição e inscreve-te no canal.